Finalmente, finalmente eu consegui lançar o meu primeiro mapa do Criativo 2.0 no Fortnite. Meus amigos, se existe algum motivo para eu estar meio ausente aqui no canal, no Discord ou em qualquer outro lugar, é esse bendito mapa. Liminal Explorations é um mapa que eu venho desenvolvendo desde outubro do ano passado, sim antes do Criativo 2.0 ser lançado. Nossa, Bonnie, mas por que tanto tempo assim criando um mapa só? Pois bem, eu comecei esse mapa na mesmíssima época em que eu acabei de entrar na Pixel Hunters, a empresa que eu trabalho, pra fazer mapas. Nessa época eu tava voltando a conhecer o Criativo do Fortnite, então eu resolvi criar esse mapa próprio pra eu treinar e aprender coisas novas, principalmente sobre os dispositivos do Criativo, para que eu pudesse me aprimorar e dar o meu melhor no trabalho da Pixel Hunters. Então, querendo ou não, esse mapa na época não era um foco pra mim, eu não pretendia lançar. Ele e que fosse um mapa mega elaborado. E também tem o fato de que eu tinha e tenho outras responsabilidades, além de fazer mapa, então eu não ficava focando nele. Por isso que demorou tanto tempo assim. O mapa agora tem o nome de Liminal Explorations 2.0. Não apenas porque ele foi lançado no Criativo 2.0, mas porque ele já tinha sido lançado antes, no Criativo 1. Então o Liminal Explorations 2.0 é uma versão totalmente aprimorada, melhorada e remasterizada, tanto nos modelos quanto nas mecânicas cinemáticas e até mesmo o monstro. O monstro antes era essa coisinha aí que vocês estão vendo, feito de formas primitivas, e agora ele é esse modelo aí. Esse modelo não é meu, os créditos todos estão no mapa, no menu principal que ele tem, que diga-se de passagem, é um menu bem bonitinho. Infelizmente eu não tenho tanto conteúdo do mapa na versão antiga dele, porque eu não ia ficar lembrando e me empenhando a gravar tudo que eu estivesse fazendo durante todos esses seis meses só pra vir aqui e fazer esse vídeo mostrando as diferenças pra vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia, se liga na diferença desse escorregador e desse ambiente pra versão nova dele. Esse é o tipo de mudança que graças ao Criativo 2.0 a gente pode fazer nos mapas atualmente. A ideia do mapa não é necessariamente ser um mapa de terror, por mais que ele tenha claros elementos de terror nele. A ideia principal no início era apenas fazer um mapa onde as pessoas pudessem explorar espaços liminares, e se em pleno 2023 você ainda não sabe o que são espaços liminares, eu vou chamar o Bonnie do passado para explicar rapidamente pra vocês. Que são basicamente imagens nessa vibe que vocês estão vendo na tela agora. Algo elegíaco é basicamente algo que te traz uma sensação inexplicável de melancolia, ou até mesmo uma espécie de tristeza. Algo que te bota pra pensar em inúmeras coisas normalmente voltadas ao passado. Existem até mesmo músicas com essa vibe elegíaca e toda essa estética ganhou muita força nos últimos meses pela internet. Assim como o que o Vaporwave teve há alguns anos atrás, lembram? A minha teoria para isso ter acontecido é que essa onda elegíaca afeta praticamente todo mundo da mesma forma. Quando você vê essas imagens e essas coisas, você não sabe explicar, mas você sente alguma coisa estranha. Provavelmente o mesmo que eu sinto. O que eu sinto é que essas imagens se aproximam muito do que o nosso subconsciente cria nos nossos sonhos, é a forma que o cérebro humano tem de juntar informações e criar cenários, lugares, sons e qualquer tipo de imagem. E eu acredito que para todo mundo seja dessa mesma forma. Se você pesquisar por lugares que você já viu nos seus sonhos, você vai encontrar vídeos que compilam centenas dessas imagens que transmitem essa vibe bizarra. Então acabou virando um senso comum entre as pessoas. Ou um delírio coletivo. O mapa tem sim uma história, mas eu deixei ele de uma forma bem implícita para que só a galera mais tryhard consiga chegar e encontrar e ler essas coisas que contam sobre o universo do mapa. Além da exploração e dos calafrios, você vai ter que passar por algumas experiências e desafios diferentes para chegar até o final. Eu, obviamente, não vou colocar uma gameplay completa do mapa aqui, porque eu quero que você jogue. Inclusive, o código é esse daqui, e ele também tá na descrição do vídeo, caso você queira copiar. Mas já de antemão, eu vou te avisando uma coisa. No final do mapa, tem uma porta secreta que só vai abrir se você encontrar... 4 artefatos durante o mapa. Nesse mapa eu usei praticamente tudo que eu ensinei pra vocês na nossa série de tutoriais do UFN, menos aquela IA de criatura hostil, porque ela é meio bugada. Mas com certeza eu ainda vou lançar um mapa que use essa IA, porque ela é bem interessante. Eu ficarei muito grato se você puder reservar um pouquinho do seu tempo pra jogar o Liminal Exploration. Se você quiser, você pode gravar ou tirar prints, criar conteúdo em cima desse mapa e postar. Pode me marcar, pode me enviar o que vocês quiserem. Na próxima semana eu devo estar tá lançando um concurso de fotografia Fia de Eliminal Spaces dentro desse mapa, valendo V-Bucks ou algum outro tipo de premiação. Então entra no nosso Discord pra ficar atento dessas coisas, me segue no Twitter, que é onde eu mais falo sobre essas paradas, e é claro, fique ligado, porque agora que eu terminei essa jossa, vão ter vídeos mais frequentes aqui no canal, belezinha? Eu já tenho quatro vídeos prontinhos, um deles vai sair amanhã, inclusive, ao meio-dia. Eu espero que você tenha gostado dessa notícia, se você não deixou o likezinho até agora, clica aí embaixo, é de graça, é rápido e me ajuda pra caramba. Tamo junto e até a próxima.